Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no centro de Belo Horizonte, mais aproximadamente perto da região hospitalar, e eu quero mostrar as loucuras e malabarismos que a prefeitura faz e deixa os motoristas enlouquecidos nesse trânsito de Belo Horizonte. Só para vocês se situarem, aqui é a Avenida Carandaí, Parque Municipal, Alameda Ezequiel Dias. Alfredo Balena Aqui é a Carandaí subindo Instituto de Educação ali E aqui ó Ô Pernambuco Olha aí o, o ônibus do móvel Vamos tentar entender isso aqui Isso aqui é uma loucura tão grande gente, olha só pra você ver Dividiram a Carandaí aqui em três pistas Lá embaixo é Afonso Pena Então a gente vê que tem uma entrada ali da Afonso Pena Para a Avenida Carandaí Meio difícil de entender por que disso aqui Já que já existia a Rua Pernambuco Porém, se você quiser descer a Lameda Ezequiel Dias Não tem jeito mais, então por isso... Criar aquela entrada lá dos carros Pra sair aqui nessa faixa do meio Mas olha só Quem vem da Alfredo Balena Tem duas opções malucas Ou entra lá no canto Pra pegar Afonso Pena Ou entra aqui Pra pegar Guajajaras Vê se dá pra entender Essa doideira Tem mais Avenida Pernambuco Vem aqui ó a rua Pernambuco vem aqui com a faixa do canto lá exclusiva para ônibus. Chega aqui sem aviso, a faixa acaba também. E aí entra na Alfredo Malena Só que Olha aí pra você ver, até eu tô perdido aqui, ó. Quase que eu atravesso. Na frente do sinal Isso aí são os ônibus vindo Da Afonso Pena Ônibus e carros Mas olha esse carro aqui Entrou naquele canto ali Que segundo a faixa já, e, e a pintura no chão É exclusiva do móvel Tá ali ó Faixa preferencial para ônibus E pintado móvel de azul lá no chão Tem como entender isso aqui, gente? Difícil Sem contar que aquela entrada ali virou um S Olha a dificuldade que o ônibus teve para virar ali Ele ocupou as três faixas E os carros que vêm de lá, ó Tem que fazer a mesma coisa tem três faixas ali em S para entrar na Alfredo Balena. E as doideiras não param por aí. Aqui, ó. Tem uma faixa do móvel ali, ó. Cuidado. Tem uma faixa do móve E pista exclusiva no meio Da avenida Como assim no meio? Os carros têm que andar na lateral? Aqui o Teatro Marília Vamos aproveitar e apresentar um pouco de Belo Horizonte Aqui temos uma catedral Praça do Escoteiro Acho que eu não sei O nome dela tá aí Ali o hospital de pronto-socorro de Belo Horizonte E voltando a falar do trânsito, aqui tem um ponto de ônibus, o pessoal tá ali esperando Queria ver se eu fragava um móvel aqui Porque o móvel é aqueles ônibus articulados Vamos ver mais Ah, está vindo um móvel lá de cá, ó Tudo bem, desse lado aqui a gente ainda entende Que seja aquela faixa ali por causa da Faixa de estacionamento e táxi do lado de lá Ó, do Hospital João 23. Aí o ônibus articulado move Como vocês viram ali um ponto de ônibus E daqui pra cá começa de novo Uma faixa exclusiva no meio Da Alfredo Baleno, olha aí No meio Então se você vende carro pequeno aqui Você tem que andar ou à direita ou à esquerda Qual a razão disso? Vocês vão ver como é que a coisa fica lá na frente O então, motorista Já é uma luta pra entrar ali, né? Olha lá, eu quero até ver o que, é que aquele carro vai fazer. Ele tá na faixa do meio, ó. Vem dois. De repente... Agora eles estão errados. Estão ocupando a faixa exclusiva para ônibus, olha lá. Mas não tem culpa, ele foi jogado lá. Olha lá, saíram. Saíram Bom Sentido área hospitalar aqui, sentido bairro Então A faixa Exclusiva dos ônibus está ali demarcada Porém chega aqui Tem outra maluquice A faixa do Move, Acompanhe Muda de faixa E tudo isso monitorado por câmeras e radares. Olha o um articulado aí, ó. Na faixa exclusiva de ônibus. Ele jogou lá pro canto. Inclusive ali tem um ponto de ônibus também. Olha aí, pessoal, na faixa exclusiva, olha. Como a faixa exclusiva acaba de repente, aqui também, quer dizer, parece que acaba, né? Como é que a gente vai saber se não há sinalização? Isso traz outro problema aqui. Gente, essa faixa azul não quer dizer nada. Legalmente, essa faixa não existe. Não tem efeito. Mas sim a sinalização. Então, se há uma regulamentação da prefeitura... Sobre a faixa Azul Aí acaba colocando você na ilegalidade Mas vai acontecer um outro problema Com os, os usuários aqui, ó Inclusive o próprio móvel, ó lá Esse móvel aí Quer descer A Bernardo Monteiro aqui, ó Olha lá. E ele veio no meio e virou na faixa de lá Quer dizer Se você considerar a esquina aqui Ele virou na terceira faixa lá E invadiu a segunda ali É isso aí Isso é trânsito De BH vamos experimentar na prática aqui. Alfredo Balena. Tá aí a faixa do meio. É faixa exclusiva. Eu estou saindo aqui, ó. Da região hospitalar. Ali à direita é o Hospital das Clínicas, aqui ó, é Santa Casa, essa é a Praça Hugo Werneck. Então nós vamos experimentar aqui na prática também, andar nessa, nessa via, com essa faixa exclusiva complexa aqui. Já deu pra perceber aí no comecinho que os motoristas todos erram isso aqui. Ainda mais nessa situação. Ó, vamos ver se vai ser é o caso desse motorista. Não, esse aí vai virar. Mas ele vem ali, ó, a, ficha, a, a, a faixa estreita. E ele acaba caindo aqui na faixa exclusiva. Que agora virou ali, ó, tá? Continua no meio ali. Evidentemente o pessoal fez alguns estudos né, para chegar nessa conclusão aí. Aqui o João 23, ó. O edifício do João 23. Aí o hospital João 23. A gente acredita que houve um estudo. Para que se chegasse a essa conclusão aqui Porém Olha aqui a minha situação Eu quero entrar na Fonso Pena E agora? Olha lá Não tem como não Eu já perdi a chance que eu tinha que estar ali Onde está o ônibus Como a faixa era exclusiva do ônibus Agora eu me enrolei Já era o ônibus vai conseguir entrar para a Afonso Pena Ali está um móvel na contramão né? Na contramão no sentido de que a pista E eu perdi a chance de parar no Afonso Pena Essa faixa ali continua sendo móvel Aqui agora não tem como entrar na Afonso Pena cair na Guajajaras Aí aqui também houve um, um S cabuloso aqui Some a faixa do móvel Volta a faixa do móvel Quero entrar Aí, Acabei caindo na faixa preferencial Agora de ônibus Ficou muito confuso essa questão do móvel No centro de BH Porque A gente nunca sabe quando é exclusivo e quando não é Aí Agora essa aqui é exclusiva Aqui é a Avenida João Pinheiro Essa é exclusiva E daí, se eu quero voltar para Afonso Peno meu Deus... Aqui já não tem... É... Isso aqui tem que ser redesenhado ou reexplicado... Melhor para a população... Eu considero que eu sei andar razoável em Belo Horizonte... Conheço muito bem as ruas aqui... E estou perdido... Então, imagina o resto do povo, né? Gente, assinem o canal, deixem aí seu like, repassem isso aí para os órgãos competentes, inclusive, para que o pessoal faça uma análise melhor e esclareça aos belo-horizontinos e aos nossos visitantes como andar em BH. Valeu, até mais.